Olá, sou Milena. Hoje vamos dar continuidade ao reino de Mal, falando três filos bem inusitadas, também muito interessante e muito importante porque faz parte da nossa vida mais do que a gente imagina. Vamos falar dos plateomintos, dos anelídeos e dos nemateomintos. Começando por plateomintos, características gerais e as suas classes. Os, pla os plateomintos em suas características gerais, eles são vermes e são vermes achatados corpos achatados. Os plateamentos, o corpo deles podem ser contínuo ou segmentados, ou seja, liso ou divididos. O sistema digestivo é incompleto. A gente já aprendeu que o sistema digestivo completo é aquele que começa em boca e termina em anos. No caso dos plateamentos, não. Eles são incompletos. Eles não têm anos. Contém apenas boca, faringe e intestino. O sistema respiratório e circulatório não possui. Agora, vamos entender bem, eu falei que não possui sistema respiratório nem circulatório. Claro que eles têm mecanismo para que aconteça a troca gasosa, que é importante para a vida deles. E agora nós vamos falar das classes, representantes desses animais. Que grupos fazem parte? Primeiro os tubelários, né, que são vermes de vida livre, ou seja, eles não são parasitas. E um exemplo é a planária, como vocês estão vendo ali na foto, ela toda achatadinha. É um verme, um plateomito de vida livre, que é um exemplo de tubelários. A segunda classe dos platelmintos são os trematóides, né? Esses são vermes parasitas, ou seja, eles precisam de hospedeiro para eles poderem retirar os seus nutrientes. O corpo deles é contínuo e com ventosas, ou seja, não tem segmentos e possui ventosas. Essas ventosas têm uma ligação muito direta pelo fato de eles serem parasitas, porque é onde elas aderem ao corpo do hospedeiro, para retirar os seus nutrientes. E o exemplo são o Cistossoma mansoni, né, que é o nome de uma espécie, como vocês estão vendo ali naquela imagem. De nome popular, é Aqui está a figura do ciclo de vida da, da doença causada por esse animal, que é a esquistossomose O ciclo, aqui está o ser humano, né, sendo contaminado pela larva do... do do verme, aqui no intestino dele o verme se reproduzindo, e aquele ele liberando no ambiente, né, na água que tem, a calda, que tem a larva nadante, e assim o hospedeiro é, intermediário que é da espécie biofalara glablatra, que é um molusco, e a partir daí novamente é contaminado o ambiente, onde novamente vai começando o ciclo, o homem novamente contaminado, e o ciclo, retornando E a terceira classe e última são os cestoides, né? Que são vermes parasitas, precisam de um hospedeiro, tem o um corpo segmentado, ou seja, dividido e também apresentam as ventosas que são necessárias para o parasita. Exemplos deles: solitária, que são as duas tênias, tênia solita e tênia saginata. E a doença causada por eles é a que a gente chama de teníase que é né, contaminada através da carne de porco mal cozida. E se for a contaminação através das larvas, chamamos de cisticercose, que é mais grave porque eles perfuram o órgão do ser humano. E aqui exemplos da cabeça da tênia saginata e tênia sólida. Os anelídeos, eles, são, eles têm um corpo cilíndrico, ou seja, arredondados e divididos em anéis. A sua locomoção é feita por causa de dois músculos existentes no corpo desse animal. Os músculos circulares, que são aqueles que circundam o corpo do animal, e tem aqueles que são longitudinais. Os longitudinais se refere no sentido do, é, de comprimento do animal. Então, esses dois músculos, os que circulam e no sentido do comprimento, eles a, ajudam, eles aux, auxiliam na locomoção desse animal. Quanto a habitar... Eles podem ser de terra úmida, que são os oligoquetos, que são as minhocas, conhecidas minhocas. Elas possuem poucas cerdas, têm a pele fina e produção de muca. Essa produção de muca é importantíssima por causa do habitat deles, que é de terra. Né? Como o habitat deles é um habitat áspero, então para não danificar o corpo desse animal, é importante essa produção de muca, ele serve como lubrificação desse animal. Também de água doce, tem os representantes de água doce, que são os, os irudíneos, que é, o, como exemplo, sanguessugas. As sanguessugas, elas não têm cerdas, elas são desprovidas de cerdas. Os de águas, águas salgadas são os poliquetos, exemplos neredes e que eles possuem muitas cerdas. Então, as minhocas, poucas cerdas, os, as sanguessugas, sem cerdas, e os, os nereides, Muitas cerdas, só para a gente diferenciar aí os grupos. A respiração, elas podem ser de duas formas, podem ser cutâneas ou branquial. Cutânea, que é através da pele, troca gasosa através da pele, que é o exemplo das minhocas e das sanguessugas. As demais possuem respiração branquial, que já expliquei o que é branquial, que é uma estrutura muito rica em vasos sanguíneos e assim permite-se a troca gasosa. E a reprodução é sexuada de fecundação externa, ou seja, fora do corpo do animal. Os poliquetos possuem sexos separados, ou seja, o indivíduo possui o sexo masculino, estrutura masculina, e o outro indivíduo a estrutura reprodutiva feminina, separadamente. Já os demais são hermafroditas, o mesmo indivíduo possui dois sexos, tanto masculino quanto feminino. Como os plateomidos também são vermes, mas a diferença é que os platelmintos têm o um corpo achatado, porém os nematelmintos têm o um corpo cilíndrico, ou seja, arredondados, como tubos. Né? O corpo não é segmentado, ou seja, não tem divisões. E as extremidades, as pontas desses animais são afiladas. Eles apresentam também cutículas resistentes. O que, que são cutículas? Cutículas são estruturas semelhantes a pelos, só que mais resistentes, mais ásperas. Né, e ele está presente no corpo dos nemateumintos. E ele, esses animais, os representantes dele, pode variar de seres microscópicos, ou seja, é, não vistos a olho nu, até de representantes de 10 metros de comprimento. Ali na figura, um exemplo de nemateumintos, que a gente vai conhecer mais a seguir. A reprodução dos emateumentos é sexuada, de fecundação interna, ou seja, dentro do corpo do animal essa fecundação ocorre. O sistema digestivo também é incompleto e ah, o habitates podem ser terrestres, aquáticos ou nos seus hospedeiros, no caso dos parasitas, como eles são parasitas. E aqui está representante dos grupos, né? Primeiro a lombriga, os áscares lumbricoides. Asca que causa a doença chamada de ascaridíase, através da água e de alimentos crus. Por isso a importância de a gente é, ver bem a origem da água que você vai ingerir, assim como lavar bem os alimentos né, crus, que vão ser ingeridos crus. O ansilostoma, a gente tem como representante o silostoma do adorinal o necator, que é o necator americanos que causa a doença chamada de amarelão. A filara, o Estereria Bancroft, o que é que acontece? Eles ficam alojados nos vasos linfáticos do ser humano, e aí obstrui, ele entope ali os vasos linfáticos, causando inchaço. E por isso que o nome dessa doença é chamado de elefantíase, porque quando, como ela causa inchaço, os membros inferiores eles vão inchando a tal ponto que começa a semelhar a patas de elefante, daí o nome é elefantíase e ele é transmitido por picadas de mosquito do gênero Culex. Ali é um exemplo na figura da lombriga. Hoje aprendemos sobre demateomidos, plateomidos e anelídeos, suas características gerais e as suas classes. Então por hoje é só, ficamos até aqui, até a próxima. Espero que vocês tenham entendido direitinho.